Então tá, deixa eu fazer uma coisa aqui, ah, eu não sei se vocês sabem, né, mas eu tenho o meu filtro, o filtro é o Vida de Ceremonialista, que eu resolvi colocar agora, <risos> então vocês também utilizem o filtro Vida de Ceremonialista, que é um filtro uh, super dedicado, né, pra quem é do ramo aí, né, que é cerimonialista, que é organizador. Depois, né, vocês podem conhecer mais, mas daí vocês tocando, tem a frase também do aqui tem amor aos detalhes, né, pra mostrar o quanto nós cerimonialistas somos preocupadas com os detalhes pros nossos casais, pra que os casamentos saiam perfeitos, pra que os casamentos saiam do jeitinho que eles sonharam, né. E tem também só o perfil uh, básico, né, e o vida de cerimonialista. Então, utilizem aí o filtro, quem quiser, Uh, se vocês me marcarem nos stories, eu vou ter o maior prazer de repostar vocês, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula sobre iluminação de casamentos. Vamos lá. Uh, quero saber se vocês estão bem, como é que vocês estão, né? Uma boa noite novamente. E tem aí quem é novato, eu quero saber. Quem é novato e quem já tá aqui ó, há mais tempo, que é minhas alunas aqui, dos, mesmo dos conteúdos gratuitos, é né, meu aluno, é minha aluna, quero saber. E daí a gente vai usar, a partir de agora, hashtags, <risos> né? Pra gente saber quem é quem, quem tá chegando aqui. Então, se você é novata, novato, coloca aí pra mim hashtag novata, hashtag novato. Se você já tá aqui me acompanhando há muito mais tempo aí, Coloca para mim hashtag fada madrinha, que eu quero saber quem é as fadas madrinhas aqui que estão neste perfil. Quero conhecer vocês. Então vocês podem colocar para mim aí hashtag novata ou hashtag fada madrinha. Outra coisa, né, gente, Para quem tá chegando agora, chegou bastante pessoas novas aqui no perfil, eu tô muito feliz com isso, sejam bem-vindos também quem é novo, né, e eu quero me apresentar aqui e falar rapidamente para vocês o que, que eu faço, que sou eu na fila do pó. Afinal de contas, né, a Kátia aí abrindo uma live falando sobre iluminação de casamentos. Quem é tu na fila do pó? Bom, eu sou a Kátia. Né, eu sou organizadora de eventos há mais de 10 anos, no qual há 8 anos eu me especializei em casamentos especificamente. Né? Então, eu já venho aí de uma carreira né, de organização de eventos, eventos corporativos, eventos de terceiro setor, eventos... Uh, acadêmicos em né? diversos eventos e há oito anos eu resolvi me especializar né? em casamentos, né? em realização de casamentos, saí da CLT na época, pedi a da CLT, abri a minha empresa, resolvi empreender e estou aí na estrada, né? há oito anos já com uma empresa já sólida, né? que já está algum tempo aí no mercado, já sou reconhecida por vários profissionais, pelos meus clientes, enfim, já é uma carreira bem estruturada. E algum tempo, né, eu resolvi me tornar também, resolvi não, né, foi algo que aconteceu, as pessoas começaram, eu criei esse perfil para compartilhar alguns conhecimentos, bem ali no início da pandemia, e eu pensei, ah, eu vou começar a compartilhar o que eu já conheço, né, o que eu conheço sobre o mercado, como, né, nos tornarmos uma empresa melhor, eu falo muito sobre isso, né, a importância da gente criar uma empresa duradoura, que seja sólida, então a gente não é só fazer casamentos, né? fazer casamentos é uma parte da nossa empresa, né? é muito importante, mas ela é uma parte. E a gente tem todo o resto né? para desenvolver, todas as outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, como marketing, vendas, posicionamento, diferenciação de concorrência, inclusive hoje eu fiz um post bem bacana sobre diferenciação, se tu não viu, vai lá no feed depois da live, não agora, depois da live, Vai lá e olha que tá bem bacana o conteúdo que eu fiz pra vocês hoje. Então, todas essas coisas que eu precisei aprender sozinha, né? Porque na época que eu iniciei, era muito difícil ter algum curso, era muito difícil ter uma mentoria, alguma coisa da área de organização de casamentos. Então, tudo eu tive que aprender sozinha, realmente errando, errando muito, né? Pra conseguir criar o meu método hoje de ensino, tá? Então... Hoje em dia eu tenho o meu método de ensino que inclusive se chama vida de cerimonialista. Por quê? Porque é uma vida que é reconhecida pelos clientes, é reconhecida pelos nossos familiares, as pessoas uh, sentem orgulho de chamar, né, uh, a tua empresa para fazer uma organização de casamento. Então essa é a vida de cerimonialista, onde tu consegue viver de eventos, né, onde tu consegue transformar isso em um negócio sólido, duradouro e lucrativo. Então, né, essa é a vida de cerimonialista que eu acredito. Então eu resolvi compartilhar cada vez mais conteúdos aqui e com o tempo as pessoas foram pedindo para eu dar mentoria. Então eu comecei com algumas mentorias, consultorias individuais, depois né criei o meu método, aprendendo junto né com as minhas alunas, criei o método vida de cerimonialista né. Então hoje em dia eu compartilho bastante conteúdo por aqui de forma gratuita, mas também para quem tem interesse. Tem o programa de mentoria, que é mais específico ainda, né? Um conteúdo ainda mais denso. É para quem realmente quer que eu pegue pela mão e vem, vem cá que eu vou te ensinar, vem cá que eu vou te mostrar como é que é minha empresa, como é que eu transformei isso num negócio verdadeiro e real, tá? Então, gente, vamos lá, né? Já deu tempo aí do pessoal chegar. Vamos falar, então, sobre iluminação de casamentos, né? Esse assunto, se você faz outros eventos, você pode pegar esse conteúdo né, e aplicar nos outros tipos de eventos que você faz. Então, se você faz formatura, 15 anos, né, e quer pegar esse conhecimento e aplicar em outras situações, é possível. O meu perfil ele é voltado para ser imunilista de casamento. Por quê? Porque eu trabalho com casamentos, especificamente, eu me especializei em casamentos. Então é por isso que eu falo para casamento. Mas se você faz outros tipos de eventos, também tu pode pegar esses conhecimentos e aplicar nesses outros eventos. Claro que provavelmente tu vai ter que adaptar alguma coisa, mas é super viável, é super tranquilo de fazer essa adaptação. Então nessa aula eu separei três principais tópicos aí para falar com vocês, que é a importância da iluminação no evento, por que a iluminação é importante, como é que ela faz diferença... Né, os tipos de serviço de iluminação e os pontos que a gente precisa ter atenção para que tudo saia perfeitamente né então gente assim ó pega hashtag caderninho aí eu quero ver quem é que vai usar a hashtag caderninho comigo eu até vou botar aqui ó para vocês <risos> lembrarem depois hashtag Quero ver aí quem é que vai pegar o seu caderninho. Deixa eu botar aqui, ó. Hashtag caderninho. Eu vou botar aqui pra vocês, pra vocês lembrarem. Hashtag caderninho. Então, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês e vocês anotem as coisas que eu vou falar. É importante, tá bom? É importante. Então, hashtag caderninho... Quero ver quem é que vai estar com o caderninho aí, quem é que vai estar com caneta na mão para anotar as coisas. Depois vocês peguem, tirem uma foto disso e me marquem lá nos stories para eu ver que vocês estão anotando e estão aplicando os conhecimentos que eu trago aqui pra vocês. Tá bom? Então, acho que deu tempo de pegar o caderninho, né? Deu tempo? Deu tempo? Eu quero depois um print aí em vocês fazendo tudo direitinho. Eu quero uma foto depois de vocês. Então vamos lá. O projeto de iluminação de um casamento, gente, ele é tão importante quanto o projeto decorativo, o projeto floral, o projeto... né, Todo o projeto do evento. Então, ele, a iluminação é tão importante quanto a sonorização, quanto a gastronomia. A iluminação, ela traz muitas emoções para nós, junto com a música, né? Em conjunto com a música, traz muita emoção para nós, uh, pessoas, né? Então, é, faz parte de todo aquele envolvimento que vocês, que os noivos, né? Vocês vão ajudar os noivos a darem aos seus convidados. Então a decoração, a iluminação, ela serve para envolver, né? E a gente vai falar muito sobre isso. E agora eu quero que vocês façam um, um exercício de imaginação aí para mim. Vocês já foram em algum uh, alguma colação de grau em faculdade? Me digam aí. Quem já foi? Em colação de grau em faculdade. De, bota aí para mim, eu. Eu já fui, eu. Coloca aí eu. para eu saber quem é que já foi em colação de grau de faculdade. Quero saber. Quem, vai, quem já foi aí? Então, gente. Na colação de grau, uma coisa que acontece é... Os formandos vão entrar... Né, vão, vão, vão entrar lá para o auditório, para o saguão, enfim, aonde eles vão entrar. E no momento que eles vão entrar, tem toda uma técnica de iluminação por trás, né? Junto com as músicas. Olha aí, um já, o Henrique já me disse que já foi, né? Então, o que, que acontece? Quando os formandos vão entrar, tem essa técnica de luz, né? E daí tem a música, né, que é a turma, né, geralmente a turma escolhe uma música e tem a música da turma. E a, a, a música e essa técnica de iluminação, elas são sincronizadas. E daí, para quem já foi, eu pergunto, vocês não sentem um arrepio na hora que o pessoal entra? Não sente aquela energia legal quando o pessoal entra? É exatamente isso que acontece, quando a gente tem um bom, uma boa música, uma boa né, questão ali de sonorização, mas que também tem iluminação. Por quê? Porque a iluminação ela também ajuda né, a trazer essas emoções à tona. Então, isso também acontece quando os noivos vão entrar no salão, né? Que dá... Ou geralmente, os noivos escolhem uma música de entrada. E também tem o um jogo de iluminação, de técnica onde às vezes a luz baixa um pouquinho e daí quando os noivos entram, os noivos são guiados com, com, com a iluminação, né? Então a iluminação vai andando junto com os noivos. Então isso também é bacana, né? Ter essa técnica, esse jogo de luzes. Quando a gente vai no teatro, quando a gente vai num show, né? Tudo isso faz parte da iluminação e essa é a importância dela dentro também de um evento social, dentro de um casamento, né? Então, ela serve em conjunto com a música pra, pra isso, pra despertar diversas emoções na gente. É muito mais do que simplesmente um ambiente iluminado, né? É sobre memórias, né? Memórias reais, aquelas memórias que vão ficar pra sempre, né? E eu vou falar sobre isso, quando, porque a gente vai ter uma parte que a gente vai falar sobre iluminação e fotografia, vídeo, por exemplo. Né? São memórias que não vão ser alteradas por causa da iluminação porque foi registrado daquela forma, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E serve também para termos lembranças que sejam animadas, afinal de contas, quem é que não gosta de uma, numa pista de dança, tem uma iluminação de pista que te ajude a dançar, que ande, digamos assim, que ela funcione conforme a música tá indo. Né? Isso é muito bacana. Façam o, um exercício aí de... Caiu, né? Caiu um pouquinho, entrou uma ligação aqui e caiu. Mas vamos voltar, por favor, voltem aqui comigo. Então, o que que acontece? A, a música, ela vai motivar as pessoas e a iluminação também ajuda nisso. Também ajuda nesse momento de motivar as pessoas para fazer o que tem que ser feito. Quando a gente vai, por exemplo, tá? Imagina que tu vai num pub, né? Tu vai sair ou tu vai para um lugar para dançar e tudo mais, onde tem uma festa ou tu vai num pub noturno e daí tu entra tem um monte de luz branca, sabe? Tipo, tem um monte de luz branca lá no lugar, nossa, tu vai achar estranho, né? Ou se tu vai num buffet, tu vai num restaurante comer uh, ao meio-dia, né? E tem aquela luz baixinha, bem baixinha, tu entra no lugar, tu já sente sono, né? Imagina uma coisa dessas, né? É complicado. Então, assim, tudo isso faz parte... Né? tudo isso faz parte do processo de sabermos como lidar com isso, né? não é só chegar uh, lá e colocar uma luz super alta, deixar tudo muito claro, não, não é isso, é sobre memórias, é sobre motivar a vontade das pessoas, é sobre chegar no ambiente de, e olhar assim, uau, sabe? E muitas vezes as pessoas não sa nem sabem o quanto a iluminação faz diferença, porque... E aqui você pode fazer um teste no próximo casamento, no próximo evento que tu fizer. Pega o salão, tira uma foto antes o, da iluminação estar tá toda pronta, adequada. Tira uma foto e tira quando a, a, decoração, a iluminação estiver toda pronta. E compara as duas fotos. Você vai ver que é totalmente diferente uma da outra. É totalmente diferente. A iluminação é da outra, outro ar, sabe? Dá aquele, uau, caramba! Sabe? Agora ficou bacana. Então, é sobre isso também, tá? Então, iluminar ambientes... Eu até trouxe uma frase aqui para vocês guardarem. Anotem aí no caderninho. Anota no caderninho essa frase agora. Anota! Iluminar ambientes é sentir momentos, é sentir emoções. Anotem essa frase. Iluminar ambientes é sentir momentos, é sentir emoções. Porque é sobre tudo isso. Não é simplesmente ir lá colocar uma, uma iluminação, alguns canhões de luz e era isso. Não, ela faz diferença sim. E se tu fizer esse exercício que eu te falei, de pegar um salão, tirar a foto, uh, antes da iluminação estar pronta e uma foto depois da iluminação pronta, você vai ver ali comparado lado a lado como faz diferença, tá? Então, a luz ambiente ela não serve só para trazer claridade ou para deixar o ambiente mais escurinho, né? ela traz também para nos acordar, né, ou para nos acalmar, né, ela preenche o ambiente e também serve para decorar. O que que isso quer dizer? Como assim, Kátia, nos acalmar ou nos acordar, né? Imagina que tu tá num lugar e vem aquela luz branca no teu olho, a primeira coisa que tu, uou, como assim, sabe? Ou se tu tá no ambiente já, né, com a iluminação mais baixa e vem uma luz do nada branca. É muito estranho, né? É esquisito. Então ela te acorda, né? Ela te tira da, daquele momento ali zen que eu já tô quase dormindo, né? Ou ela também ajuda, né? Quando nós estamos muito agitados, tu colocar uma luz mais baixa, ela também te ajuda né? a, a trazer uma calmaria. Então é para isso que serve a iluminação. O Guilherme colocou, iluminação é tudo, concordo totalmente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai criar aí um projeto né, uh, decorativo e iluminação, né, geralmente é junto, mas a gente tem que saber muito bem guiar um os nossos clientes para essas escolhas. Né. E a, a iluminação está presente em todos os momentos. né Ela está presente na cerimônia, né, me, até mesmo né, a iluminação solar, que a gente pode considerar né, a iluminação uh, ambiente, né, natural, e que, muitas vezes, ela também, se nós não tivermos um cuidado, ela também pode ser um vilão na hora do evento. Por quê? Porque se tu pegar uh, um lugar onde tem o sol a pino, pensa, como é desconfortável, né? Aquele sol forte a pino ali na cabeça dos convidados, na cabeça dos noivos, coitados, né? É desconfortável. Ou se tu tá de frente pro sol, né? Na hora de tirar as fotos, né? Com... Aquela iluminação direto no olho do, da noiva, do noivo. Eles nem vão conseguir sorrir, eles vão conseguir abrir os olhos, né? Com aquele sol todo ali na frente. A gente tem que cuidar isso também, né? Ou quando o sol tá muito forte, daí sai um monte de foto estourada, ou sai várias sombras na foto, e o fotógrafo vai ficar muito brabo também, <risos> Né? Então, isso tudo também a gente tem que cuidar. Por exemplo, ah, vai fazer um casamento ao ar livre. Kátia, o que, que tem que cuidar? Poxa, cuida onde é que está a posição solar, para onde o sol vai se pôr, que horas o sol vai se pôr. Anotem essas coisas, anotem para vocês não esquecerem da próxima vez que vocês forem fazer uma visita técnica para definir onde vai ser a cerimônia do casamento. Então, essas coisas são importantes a gente saber, tá? A, a luz, ela vai estar tá também na pista de dança, presente na pista de dança, aquela, né, que bomba, aquela pista que bomba. Tem lá os, os eles chamam de robôs laser, né, tem o estrobo, às vezes tem a máquina de fumaça, justamente para fazer com que a pessoa se anime, né, não é à toa. Por que, que vocês acham que, por exemplo, o estrobo é aquela luz que é branca e ela dá aquela sensação de... E parando, né? Porque a luz branca, gente, a luz totalmente branca, ela é uh, principalmente usada em ambientes médicos. Por quê? Porque as pessoas precisam estar acordadas, né? Se tu deixar só uma luz ambiente o tempo todo, as pessoas não vão ir pra tua pista. Então tem que dar essa hum, agilidade, digamos assim, né? Essa fluidez aí, onde tenha bastante luz e tudo mais, tá? Vamos ver aqui. Em Simone ao Ar Livre... Cerimônia o ar livre, sempre fazemos o mapeamento no mesmo horário da cerimônia para ter a certeza da posição, exatamente. Isso é super importante a gente fazer isso. Vai lá, visita o local, no horário que vai acontecer a cerimônia, né? no horário que está previsto, para te saber exatamente como é que vai estar o sol. né? Isso é importante para as fotos, para não ter sombra, para ninguém ficar desconfortável. Ou se, ok, ainda tem um solzinho, né? disponibiliza ali uma mesinha com água para as pessoas, né? porque às vezes é calor. Então tudo isso a gente tem que ter cuidado. E também existe a iluminação que vai estar tá aí regida pelos canhões de luz, que são aqueles, aqueles canhões que deixam a os ambientes um pouco mais coloridos e tudo mais, e a gente vai falar mais sobre isso. Então, existem três tipos né, de serviço de iluminação. A cênica, né, anotem isso também, iluminação cênica, é aquela iluminação que é direcionada para objetos né, e que destaca esses objetos. Né, e ajuda a transformar o ambiente em um tipo de cenário. Por isso que ela é chamada de iluminação cênica. Ela cria climas, ambientações e dá ênfase ao que realmente importa. Então é aquela iluminação em que tu coloca um... Tu quer destacar os arranjos da mesa de doces, por exemplo. Tu quer destacar a cristaleira que está as lembrancinhas. Tu coloca um ponto de luz ali. E tem aquelas luzes, agora, questão bem técnica, tem as pimbim, que são aquelas luzes que são mais fechadinhas, então ela... Uh, tu tem que colocar ela de cima para baixo, né, de preferência, e ela vai realmente focar aquele ambiente ali, aquele lugar, ela é mais fechadinha. E tem aquelas luzes que... Daí eu não lembro o nome agora de cabeça, mas que ela é mais aberta, né? E daí vai do, do que que tu tem preferência, né? Porque daí, por exemplo, uma luz mais aberta, ela vai... Uh, Dá ênfase para toda a mesa de doces. A PIMBIM, por exemplo, ela é mais fechadinha, ela vai dar ênfase somente para o arranjo. Então, isso também é bacana de vocês conversarem quando vocês forem decidir que tipo de iluminação, né? Então, eu particularmente gosto muito da PIMBIM. Por quê? Porque eu gosto que os arranjos de mesa de convidado arranjo de mesa de doce, seja bem direcionado, sabe? Porque daí dá aquela ambientada bacana no arranjo, dá aquele destaque no arranjo somente. Mas tem gente profissionais que gostam de um arranjo com maior, com focal, né? Com uma uh, dispersão de luz maior. E tá tudo bem, não tem certo ou errado. Tem aquilo que você acha mais bonito e, é uma, e o cliente também acha mais bonito, né? Talvez é legal também mostrar pro cliente as diferenças, né? entre um ponto de luz e o outro, tá? Tem a luz externa, né? Pra que serve a luz externa? Pra iluminar jardim, entradas de ambientes, os caminhos que tem que ser seguido, por exemplo, tu vai fazer um casamento num sítio, numa fazenda, numa chácara, né? É bacana iluminar o caminho que as pessoas têm que seguir, né? Pra que elas não, não se percam, não, né? Geralmente, quando tá escuro, assim, né? Nesses lugares, assim, ao ar livre... Onde está mais escuro as pessoas procuram não ficar. Então, ali tu já dá um direcionamento para onde as pessoas precisam ir pós-cerimônia. Então, isso ajuda, né? Então, essas iluminações. O que, que eu vou dizer aqui para vocês na iluminação externa? Cuidem, gente. Cu existem praticamente dois que, dois tipos de iluminação externa, né? Duas cores. Que é as brancas e as verdes, tá? Uh, a luz verde... Cuidem bastante a luz verde. Por quê? Porque se a noiva estiver perto, o vestido branco dela vai ficar esverdeado. Tá? E daí isso aqui entra um cuidado que a gente tem que ter para hora uh, das fotos, do vídeo. Por quê? Porque depois que foi registrado, não vai ter como editar. Né? Não tem como editar, tirar esse lado esverdeado né, do vestido da noiva. Então cuidem. Tá? Eu prefiro não usar verde, eu prefiro usar branca, que é a, o, o nome das luzes são as Ai, Q15, se eu não me engano, é Q15 que eles chamam, e daí eu prefiro usar as brancas. Né? O verde, ele até fica bonito, tá mas aí procurem colocar onde a noiva não vai passar perto, longe de onde vai ser a cerimônia, por exemplo, ah, quero iluminar a figueira do local. Não coloca a luz verde, porque a noiva vai sair verde. E eu, eu, por exemplo, não gosto de noiva Hulk. Coitada noiva, né? Vão combinar. Então até... Use aí, hashtag, diga não a noiva Hulk. <risos> vai ser a nossa hashtag da aula, diga não a noiva Hulk. Porque coitada noiva, né? Vai ficar toda esverdeada, tadinha. Então, cuidem disso. A luz verde, tu pode utilizar, por exemplo, assim... Ah, tu vai iluminar uma parte do sítio mais distante, sabe? Ou tu vai iluminar a entrada do sítio onde vai passar os carros. Geralmente ali ninguém tira foto. Então, ok, tá? Mas onde a noiva vai passar, onde a noiva vai tirar foto, fujam da luz verde. O mesmo serve para outras cores. Luz rosa, luz azul, enfim, né? Então... Deem preferência para a luz branca, quando vocês forem fazer essa iluminação externa. E existe também o terceiro tipo de serviço, que é a ambiental. Que é aquela hum, luz né, que ilumina o todo, que não deixa o local escuro. E daí também entra a parte de iluminação dos canhões. E aqui também, geral, geralmente, é bacana tu usar uma luz branquinha ou uma luz âmbar. Eu vi que a Maria Vitória botou ali aqui uh, o que mais usam é âmbar e branco. Eu também, eu dou muita preferência pela luz âmbar, porque porque ela dá uma, um aconchego maior, né? Aquela luz mais uh, laranjadinha, assim. Então ela dá um aconchego gostoso pro ambiente, né? Então deem preferência para isso, né? Para que as pessoas se sintam envolvidas, acolhidas ali naquele ambiente. E por último, nós temos então a iluminação de pista, né? Que é aquela iluminação que vai entrar quando abrir a pista de dança. Ela é exclusiva para a pista de dança. Até então, né, nos casamentos a gente fica aí com a, com a iluminação cênica e com a iluminação ambiental. Abriu a pista de dança, entra ali a, toda a questão de luz de pista, tá? Então, são esses os tipos de serviço de iluminação que a gente encontra. E o que, que tudo isso, Kat, tem a ver, né? Eu já dei uma pinceladinha aqui com as memórias do evento, né? Absolutamente tudo, gente. Porque como eu disse pra vocês, imagine a noiva ficar rosa, ficar verde. Ou a debutante está, a debutante está com um vestido branco e vai ficar rosa, pink. Tá? Então, assim, né? a gente tem que ter esses cuidados, assim. Então, deem preferência, né? Sem contar que, por exemplo, a luz pink, ela altera todas as fotos, Todas, todas as fotos ela vai alterar então é muita coisa mais ou menos por aí né e o um fotógrafo ele precisa de uma boa iluminação para conseguir trazer realidade para as fotos dele então é bacana né a gente trabalhar isso também com os noivos eu sei que não são todos os noivos que querem por exemplo ah eu vou contratar uma pessoa para fazer um projeto de iluminação para o meu casamento ou muitos noivos chegam aqui nessa parte e quer economizar mas também faz parte do nosso papel de profissionais dizer, olha, tudo isso vai ter um impacto, sim, nas memórias do teu casamento. E o que, que tu quer lembrar do teu casamento? Né? De que forma tu quer lembrar? Né? Como tu quer lembrar, por exemplo, um fotógrafo? Não dá também para contar só com flash, porque às vezes o flash estoura, e daí não fica boa foto, enfim, tem N coisas aqui, né, envolvidas. Então... Isso é muito, muito importante a gente ter noção, né? E a gente precisa passar isso para o nosso cliente, tá? Outra coisa, luz vermelha, gente, não sei se você sabe, mas a luz vermelha, por exemplo, nos pratos, tira a vontade da gente comer, fica estranho, sabe? Então, por quê? Porque a gente começa pelos olhos, a gente olha a comida, bah, deu vontade de comer, ou olha, bah, não deu, né? Então isso também a gente tem que cuidar. Ou imagina lá, tu vai te servir e tá todo o, o arroz que é branco tá todo verde. Né? Fica estranho, não acham? Então, é por aí. Aqui eu já falei pra vocês um, sobre a questão do pôr do sol, né? Que o pôr do sol também a gente precisa ter uh, esse cuidado. Tanto pra não errar nas fotos, né? Não dar sombra nas fotos, não estourar luz, não como também para não deixar os convidados uh, desanimados, desconfortáveis, né? Então, tudo isso a gente tem que cuidar. E afinal de contas, Katia, o que a luz tem a ver com o ânimo dos convidados? Que agora tu falou, né? Do ânimo dos convidados. É aquele exemplo que eu dei ali no início. Imagina tu vai para um pub e as luzes todas brancas. Deixa eu ler os comentários aqui de vocês. A Leda, maravilhosa essas informações, bem legal essas informações, Não sabia que poderia alterar as fotos. Kátia, vou colocar uma luz vermelha na minha cozinha. <risos> Ai, Leda, tamo junto. <risos> tamo junto. Né? Então, como eu disse lá num dos exemplos que eu dei, né, imagina tu chegar num pub e aquela luz branca, né, tu não, não vai te animar a dançar, a, a se descontrair ali naquele ambiente, né, esse lugar ele tu já imagina que ele vai ter uma luz mais baixa vai ter aquela aquela penumbrinha né então uh, é por aí ou então né tu vai no restaurante lá aquela luz uh, toda toda baixa tu tu come tu já tem vontade de dormir né tu não tem vontade de sair dali então tudo isso a gente tem que cuidar né e isso também influencia na hora de fazer um casamento também influencia uma na hora de fazer esse projeto e a gente uh, falar para os nossos noivos, né? né, orientar eles. Ou imagina aquela, luz, aquela pista de dança toda iluminada, né, cheia de luz acesa. Não vai se soltar, sabe, não vai dançar, não vai dar ânimo, né. E isso a gente tem que cuidar, porque afinal de contas os convidados que fazem a festa junto com os noivos, então a gente tem que cuidar também do ânimo dos convidados e das pessoas, né? E também tem uma questão aí que faz aflorar uma identidade do evento, a iluminação também. Por exemplo, eu faço muitos eventos uh, ao ar livre, em sítio, essas coisas assim. Então as pessoas adoram um estilo mais rústico, rústico, chique, né? E elas adoram, por exemplo, colocar vela, né? Porque traz um ambiente mais aconchegante. Às vezes traz aquela sensação de fazenda mesmo, sabe? Então as pessoas gostam disso, né? Então a iluminação ela também trabalha isso, né? A identidade do evento, aquela identidade que os noivos querem passar para que sejam lembrados, tá? Então é bem importante isso. Assim como as, hoje em dia super na moda, né? As lâmpadas de filamento que ficam suspensas no teto, Uh, né? Ou nas estruturas das mesas né? Às vezes os noivos querem colocar na mesa de doce Na mesa deles, né? Pra dar um destaque maior Ou eles querem colocar as luzes uh, de Natal Pra fazer algum, algum, alguma decoração Isso tudo traz identidade né? Ou querem colocar algum, algum lustre né? Tem noivos que gostam das, das lanternas pelo chão né, em mesas, lounges, coisas assim. Então, é bacana sim, a gente investir tempo para entender sobre iluminação né? e que a, a gente contrate também bons profissionais para isso, né? que a gente procure entender o que os casais querem, o que, que eles esperam e a gente consiga contratar bons profissionais para realizar esses sonhos, porque é coisa séria de verdade. Né? Então, aqui, algumas atenções que a gente precisa ter Tá? na hora de organizar essa parte de iluminação, tá? Tentem não usar luz muito fria, né? Deixa isso, né, pro pessoal da saúde, <risos> aquela luz muito branca, né? Fuja disso, assim, né? Eu falei lá da iluminação da, da luz branca, mas, por quê? Porque a luz branca é melhor que a verde. Mas se der para fugir disso, fuja, principalmente dentro do salão. Tá, dentro. Na rua até não atrapalha tanto a luz branca, mas no salão sim. Na rua, tu pode ter aquelas luzes de filamento também, que são. Elas dão um toquezinho mais aconchegante, sabe? Isso também é bacana, tá? Uh, tentem usar essa luz mais quente, mais alaranjada. O âmbar, né? Como eu falei, ele é perfeito pra isso. Por quê? Porque traz um aconchego. Por exemplo, se tu ir para um... Ai, Kátia, eu vou fazer uma festa infantil no tema Frozen. Daí tu pode usar uma luz mais branca, tu pode usar o azul, né? Por quê? Porque traz essa sensação de neve, de frio, né? Mas, num casamento, geralmente as pessoas querem mais aconchego, né? Então, tu vai ter que trazer uma luz mais quente. As pessoas querem que as pessoas se sintam em casa, né? Geralmente. Então, traz essa luz mais quente, mais aconchegante, né? E assim, luz colorida, Kátia, é proibido de usar? Gente, luz colorida, vocês têm que ter certeza do resultado que vocês vão ter, tá? Não usem se vocês não tiverem certeza, tá? Tem, tem eventos que dá pra usar, tu vai fazer um evento infantil do tema circo, tema parque, de diversões, tema arco-íris... Bota um monte de canhão colorido de tudo que é cor. Agora, para um casamento, vocês têm que ter certeza qual o resultado que vai gerar essa combinação de cores. Porque depois na foto vai ficar lá. E não tem o que o fotógrafo faça. Ou no vídeo. Não tem o que o cinegrafista faça na hora de editar. Então, é muito importante ter esse cuidado com as luzes coloridas. Outra coisa que tem que se atentar nem todos os locais permitem, permitem a utilização de velas, tá? Por questão de segurança, enfim. Daí vocês vão ter que ver com o local se é permitido. E se vocês forem usar aquelas velinhas de LED, usem, mas não na mesa, tá? Que eu aconselho a não utilizar na mesa. Por quê? Porque na mesa é mais perto do nosso olho, a gente vai ver que é uma, uma lâmpada de LED... E ela não tem o mesmo brilho que uma vela verdadeira. Então, se tu vai usar, procura usar num lugar onde vai ficar num ambiente, assim, decorativo, que vai ficar mais longe dos olhos, né, que não seja tão focal, tá? Super concordo, sempre indico o âmbar para casamentos. eu também tenho preferência pelo âmbar. Minhas filhas gritando lá embaixo. E como eu disse para vocês, não é porque as, as plantas, não é porque é na rua que as plantas precisam ser iluminadas, tá, gente? As plantas já são verdes, né? Então não precisa tacar uma luz verde lá nas plantinhas verdes para elas ficarem mais verdes ainda, tá? Então fujam, fujam do verde. Não tem certeza como é que vai ficar, não tem certeza se vai ficar legal, foge. Essa é a melhor indicação, tá, que eu dou para vocês. Tá, então não precisa, não queremos noiva Hulk, hashtag não a noiva Hulk. <risos> Coitada da noiva. E, como eu disse pra vocês em alguns momentos, nem sempre os noivos, eles entendem disso, né? Geralmente a parte de iluminação, os noivos recebem o orçamento e, meu Deus, o que, que é isso, né? Porque vem um monte de nome estranho. E talvez ele não entenda nada sobre isso, nada de forma mais técnica... E nem, aqui é um adendo, nem nós temos obrigação de saber os nomes, os nomes técnicos, tá? Vocês não precisam saber. Mas vocês precisam saber essas questões assim. Ah, eu vou afinar, eu vou... Pior que no discurso da noiva tinha dois cairros. E ela ficou verde nas fotos, me conta aí. <risos> e na hora de afinar isso com o... O técnico, isso é bacana de saber, olha, eu quero uma luz âmbar, eu não quero, ou quero uma luz branca, eu não quero luz verde, eu não quero luz colorida, eu não quero luz, entendeu? Isso é bacana da gente saber. Kátia, como é que eu vou saber os nomes dos, dos canhões, não sei o que? Gente, Google. Google. Pega o um nomezinho lá quando tu receber o orçamento e bota lá no Google, por exemplo. Uh, Pimbim, ilu iluminação Pimbim. E daí vai vir uma foto. Ficou. É, elas ficam verdes. Elas ficam verdes, verdade. Pega lá, iluminação pimbim. Tu vai ver, tu vai receber no Google qual é, como é que ele é. Né? E daí lá no dia do evento, se tu quer conferir, se tu pode... Ah, não sei, Kátia, não sei o nome desse canhão. Se é canhão par... Uh, 30, 24, se é 32, se é, se é lá 64... Como é que eu faço? Ah, moço, vem cá pro técnico de iluminação. Ah, vem cá, deixa eu te fazer umas perguntas. Qual é, desses aqui, qual é o, o canhão pimbim Ah, é esse aqui, moço. Ah, tá, obrigada. Daí tu vai ali e conta. Ah, tem um, dois, três, né? E daí tu conta, ah, check. Ah, qual é o par um, 64? Ah, é aquele ali. Ah, tá, então tá, tem 24 ali. Vai lá e conta, tem 24. E assim a gente vai aprendendo, gente. A gente não tem obrigação de saber todos esses nomes. Mas a gente tem obrigação de saber esses outros cuidados que nós temos que ter com a iluminação. Mas tínhamos achado o um máximo. Agora eu me liguei nessas dicas. Mas depois eles tiraram fotos em outros lugares e não ficou perdido. Agora, ai que bom, né? Que eles tiraram foto em outros lugares. Mas cuidem, então, aí a luz uh, verde. E daí, gente. Conforme vocês vão conhecendo esses equipamentos, vocês vão ter que ter amor, paciência, cuidado para explicar né, esse assunto para os noivos, porque eles realmente não sabem. Né? Eles não sabem, eles não têm obrigação de saber, eles nunca fizeram, pensem que os noivos nunca fizeram um evento desse porte, desse nível. Então, eles não sabem, gente, eles nunca se depararam com isso. Né? E caso vocês não consigam uh, explicar a iluminação para eles... Né, em palavras, a real importância da iluminação, chama o fornecedor né, que vai te ajudar nesse evento, marca uma reunião, uma videochamada, né, pega umas fotos, mostra, ó, olha só, fulano, é assim que fica um casamento sem pimbim e é assim que fica com o pimbim, qual que você prefere? Ele vai te dizer o que, que ele prefere e daí tu segue. Ah, não, Katia, pref... pra mim não faz diferença, né? Tá, ah, ok, né? Se ele quer economizar, por exemplo. Tudo bem. Mas mostra pra ele. Tem casais que não fazem nem ideia. E daí, por exemplo, eu mostro as fotos, daí eles dizem Ai, nossa, caramba, faz muita diferença mesmo. Então eu vou querer contratar. Então, é porque eles não sabem. Eles realmente não sabem, né? Pensem que a mentalidade dele é totalmente diferente da nossa. Né? Então a gente tem que realmente... Uh, explicar pra eles, né, e às vezes rola até chamar o fotógrafo também, porque às vezes o fotógrafo diz, não, fulano, olha só, eu acho que fica melhor essa luz, eu acho que fica melhor iluminado dessa forma, e daí eles ouvem, porque às vezes, né, ouvir uma segunda opinião é bacana, às vezes a gente recebe o diagnóstico de alguma coisa de um médico, mesmo que seja a nossa confiança, a gente vai em outro médico pra seg uma segunda opinião, é a mesma coisa, tu pode dar ali o teu parecer para ele pode querer uma segunda opinião e ok chamar aí o iluminador ou a empresa né que vai fazer esse trabalho ou chamar o fotógrafo o cinegrafista para dar uma segunda opinião para eles e tudo bem beleza né e sempre lembrem que o resultado de tudo isso ele é irreversível né pode ter certeza disso não tem como dar uma vez que tirou uma foto a noiva saiu alaranjada não tem o que fazer né então, cuidem disso, né? Porque é muito importante, tudo isso faz parte das memórias do evento, das memórias do casamento. E nós, como responsáveis por esse casamento, nós precisamos, sim, ter esses cuidados. Tá, gente? E aí, alguma pergunta? Vou abrir o espaço agora para perguntas. Vocês querem fazer pergunta? Podem mandar. Gostaram da live? Gostaram desse conteúdo mais técnico? Mais voltada, assim, digamos, para um profissional, né? Uma coisinha mais técnica. O que vocês acharam? Gostaram? Que daí, se vocês quiserem saber mais de profissionais especificamente, uh, eu faço, né? Mais algumas lives assim sobre isso. Se vocês quiserem me mandar sugestões, né? Uh, posso fazer mais algumas aulas em relação a esses cuidados que a gente tem que ter de cada profissional. Se vocês quiserem me mandar sugestões lá no direct Adoro receber as sugestões de vocês para criação de aulas. Isso me ajuda bastante, né? Porque daí realmente eu vou naquilo que vocês têm dificuldade, naquilo que vocês têm dúvida, naquilo que vocês querem saber. Gostei muito, sim. Ai, que bom que vocês gostaram. Fico bem, bem feliz. Porque a gente tem. Eu tenho todo um cuidado aqui de trazer realmente uh, aquilo que vocês precisam, né? E daí eu preciso também da interação de vocês, vocês precisam me ajudar pra eu poder ajudar vocês, tá? Então, uh, sugestões que vocês querem me dar, que vocês querem me ajudar, eu super adoro. Não adianta eu falar, trazer assuntos aqui que não faz sentido nenhum pra vocês, né? Então, quero trazer assuntos que façam sentido pra vida de vocês. Como eu disse, é vida de cerimonialista. Gostei muito, sim. Deixa eu tirar aqui a frase que fica melhor pra ler. Amei, Cátia, eu quero. Daiana, o que que tu quer, Daiana? Me fala aí. Ah, Agora a A frase fica vindo Deixa eu ver aqui Vou precisar sair, pois tem um compromisso Mas foi esclarecido, um beijo e boa noite Boa noite, Leda, muito obrigada pela tua companhia Que bom, gente, fico muito feliz, né, de ser útil, de trazer conteúdo útil, conteúdo que faça diferença para vocês, que ajude a profissão de vocês. Eu acredito muito que o dia que o nosso setor se ajudar, o nosso setor realmente for unido, a gente pode ir muito mais longe, né, a gente pode aprender muito mais, a gente pode ter um pessoas que reconheçam mais o nosso serviço, né, a gente pode ter um, algo muito melhor pra nós. E é isso que eu tento trazer pra vocês aqui. Então eu fico muito feliz quando eu sou útil pra vocês. E é isso. A Dayana quer tudo. <risos> tudo é muito grande. <risos> Poderia falar sobre o casamento na praia? Posso, posso fazer uma aula sobre os cuidados que a gente precisa ter em casamentos praianos. Vou anotar isso. Vou anotar para a gente fazer, então. Muito útil mesmo, obrigada. A BW Cerimonial, ela, ela é minha aluna. Fez a última turma de mentoria. Ela é hashtag fada madrinha. Agora é assim... Quem é minha aluna, né, aqui do, dos conteúdos, tanto das aulas gratuitas quanto do, da mentoria, são as minhas, é a minha hashtag Fada Madrinha. Mãe, gente, professora, obrigada. Então tá, eu vou montar uma aula sobre casamento na praia, o que fazer e não fazer. Tá. Anotaram muita coisa no caderninho? Quero saber, hein? hashtag caderninho, hashtag caderninho. Depois vocês façam um print daquilo que vocês anotaram e me marquem, daí Eu vou repostar vocês. Bom, gente, então tá. Se não temos mais perguntas, não temos mais dúvidas, né? Uma boa noite pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Quinta-feira que vem temos aula de novo. Vou uh, divulgar pra vocês né? ainda o conteúdo que a gente vai fazer. Da próxima aula. Mas... Quinta-feira temos aula novamente às 20 horas, então horário marcado, tá bom? Quem não faz parte do meu grupo do WhatsApp, onde eu mando os recados das aulas, me chama no direct que eu mando o link para vocês fazerem parte, porque lá no grupo eu mando, quando eu tô entrando, eu mando todas as informações das nossas aulas, tá bom? E também informações se tiver alguma mudança, alguma coisa, né? Porque nem sempre as pessoas não fazem... Não, não acessam aqui o Instagram para ver as informações, né? Então eu mando lá no WhatsApp também, que é mais fácil. Assistiu Dentro do ônibus. Tá bom, então, Dayana. Muito obrigada pela tua companhia hoje. A Paola também, muito obrigada pela companhia. A, a... Cadê quem mais aqui que mandou recado? A Maria Vitória, muito obrigada pela companhia, se estiver agora aí ainda. Muito, muito obrigada, então nos vemos quinta-feira que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.